Nos últimos vídeos a gente falou sobre as causas e os sintomas da deficiência de testosterona e hoje a gente vai falar sobre o tratamento que começa sempre com a mudança de hábitos atividade física regular alimentação equilibrada controle do estresse ajuste do sono tratamento da obesidade quando for o caso né aí sim a gente parte para um tratamento que pode ser hormonal ou a reposição propriamente dita, e como que funciona a reposição de testosterona. Tem várias vias, pode ser por via transdérmica, um gel, pode ser por via injetável, pode ser por via oral, mas muitos casos, quando não há uma deficiência comprovada de testosterona, mas o paciente tem sintomas, os fitoterápicos podem ajudar muito, por exemplo, tribulus, maca peruana, long jack, Ajudando na melhora da libido, disposição, energia. Se esse é o seu caso, procure um especialista. Sua vida pode melhorar muito. E até o próximo vídeo.